Olá amigos do Rio Mafra Mix, sejam todos bem-vindos hoje para um bate-papo, uma entrevista com o empresário Alessandro Custódio, ele que é responsável por laboratórios, uma empresa de vigilância, farmácia agora aqui em nossa Mafra, Rio Negro, e a gente vai conhecer um pouquinho quais são essas empresas, quem é o Alessandro, são quase mais de 40 colaboradores que trabalham com ele, um grande empreendedor aqui da nossa terra a gente vai bater um papinho, Alessandro, seja muito bem-vindo aqui ao Rio Boa tarde, Douglas, tudo bem? Obrigado por, por você fazer essa entrevista comigo aí. Para o pessoal, uma frente, Rio negrense, saber quem que é o LaborClean, quem que é a, o Sandrão Serviços de Segurança, quem é a farmácia Farmagos, que é tudo do, contando que o laboratório e a Farmagos faz parte do grupo LCA de Curitiba junto com a sociedade, a empresa de segurança é minha particular mesmo, e estamos aí para ajudar o povo mafrense e o povo rio com a qualidade e rapidez do resultado e os melhores, melhores preços né, da, da farmácia e com a gente está adquirindo farmácias agora. Tá certo, você começou há quatro anos com um laboratório? Isso. Como é que foi essa. Agora são alguma, uma dezena, já 40... Quantos laboratórios? Hoje nós estamos indo para a décima primeira. Então a gente começou com um antigo sócio que veio de São Paulo trabalhar no Aupa em Mafra, e ele viu que tinha espaço aí, e, e a gente entrou meio, na, na, entrei com ele na sociedade, né, e vi que dava para investir um capital, a gente acabou adquirindo, e, e foi, com o decorrer dos anos ele resolveu ir embora para São Paulo, a mulher dele não se acostumou com o clima do, do sul, e eu acabei adquirindo a, duas unidades que a gente tinha abrido, mais uma em três barras, depois disso decorreu, eu comecei a expandir. Abri né? hoje a gente tem, vamos contar dentro do SESI e de Rio Negro, que a gente tem um posto de coleta. A gente tem Mafra, Canoinhas, Três Barras, Bela Vista do Todo, Major Vieira, Itaiópolis, Itapuá, Mandirituba e tem mais uma cidade que a gente já está começando já a fazer, já começar uma nova unidade aí. Uma prospecção ali. Isso. E recentemente inaugurou na Vila Nova. Isso, tem mais a Vila Nova que a gente inaugurou aí para acabar aquela fila, Douglas, entende? O povo, acho que vem muito povo do interior, que às vezes vem ali, fica esperando duas, três horas e a gente não quer que o povo fique na fila, né? A gente não quer que o povo fique na fila, esperando fila duas, três horas para tirar sangue. né Ver O povo do interior vem com em jejum, fica duas, três, quatro horas sem comer. né Então é isso que é o, é o nosso pensamento de não ter mais fila no, no município. né Tá certo. Laboratório consolidado, nós temos a empresa de segurança, que aí atende também o, o festas, eventos, empresas. Conta um pouquinho para nós essa... Essa empresa tem 15 anos, né? Essa empresa de segurança já... A gente está em destaque hoje na, na região aí, a gente está pegando vários eventos aí, principalmente agradecer ao povo de Itaiópolis, que admira muito o nosso trabalho, fechando vários eventos, 16 de abril, ao gelo, todo o pessoal que faz os eventos lá, o Paraguaçu, lá o Tonhão, né? Com, com o pessoal também lá da comissão, todo o pessoal das igrejas do interior lá que a gente está tá pegando as festas lá, né? Então, sobre isso, não posso. Tipo, a gente tá tentando também ver se consegue o mercado em Mafra, que é um pouco difícil, né? Então, a gente tem que valorizar um pouco a segurança da gente também, que vai trabalhar, deixa sua família em casa, e às vezes vai lá ganhar o dinheirinho, e tem empresas que não valorizam o trabalho, ficam fazendo um preço inferior para não deixar a gente pegar, sabe? E aí a concorrência vem pesada e às é vezes desleal também. Né? Desleal. É para a gente ter o caso de última empresa que teve no evento há 3, 4 anos atrás, que teve ter uma morte né, no, no, no município ali de Mafra, né, que até hoje nada foi esclarecido. Né? É, são situações que você, como empresário dessa área... Conhece. E agora também temos a farmácia, que é uma novidade também, que faz parte do, do grupo que você pertence, que é a farmácia aqui é em Rio Negro também. Isso, a farmácia Rio Negro, a gente adquiriu essa, essa, essa farmácia, a gente tem o objetivo de montar 9, 10 farmácias na região aí, todos onde tem laboratórios, a gente tem intenção de colocar a farmácia ao lado ou perto, né? Para favorecer tudo, volto a repetir, aquele pessoa que vem do interior, que a gente tem muito povoado do interior aqui, eles vêm no, no, no tirar um exame, faz, é, vem fazer uma coleta e precisa de um remédio, a farmácia, quanto mais perto está, para a gente dar um ótimo desconto, né, dá um ótimo desconto, perfumaria, tem segunda perfumaria, e tem vários dias ali, que tem na quarta-feira, medicamento, para a gente fazer um, um ótimo desconto para quem é o um cliente, os clientes do Labor Clean, fora as empresas que a gente quer fechar uma parceria também, né? A farmácia também tá, tem fechado é, parcerias com empresas, como que funciona? A gente, como a gente adquiriu essa farmácia há um mês, um mês e pouco, com os sócios que eu tenho de Curitiba, a gente quer fechar com todas as empresas, a, empresa, a Formago está disposta a fechar com as empresas para descontar na folha de pagamento de funcionário a gente faz um cadastro para a empresa, e ela vem lá, nossa, ou, ou, empresa não quer descontar, a gente dá um desconto para dar uma empresa, dá 30, 40, 50% de desconto, né? Isso que a gente já está, vai começar a fazer isso de agora em diante, né? Tá certo, e para você que tem vários segmentos, farmácia, empresa de segurança, laboratório, qual que é o desafio para você como empreendedor rilmafrense? Pois olha, Douglas, a gente... O que acontece? Eu posso dizer para ti, assim, em mafra, e o negócio a gente quer investir mais no, no, no município. Hoje, até de laboratório, hoje, a gente está implantando para cá, a gente já tem em mafra, é, a esperometria e eletrocardiograma. Isso os exames têm lá no laboratório, né, a gente... Somos credenciados para fazer esses exames. A gente tem um objetivo também de colocar uma clínica popular. Sabe, popular para aquelas pessoas como... O que, que a gente vai? A gente conversa com os secretários quando recebem a gente para conversar. Que tem secretários que não recebem. A gente fala bem, eu sou bem abertamente. A gente tem conversa com os secretários, o que, que acontece? A gente quer acabar com a fila do SUS. Hoje a gente está estudando para colocar telemedicina. A gente já tem a telemedicina, só que a gente tem que dar um estudo, um estudo para ver como a gente vai fazer com a telemedicina. Hoje a telemedicina que nós temos, temos todas as especialidades na telemedicina. O, o paciente vai chegar, fechar um convênio com a gente, o paciente pode estar lá no interior de Rio Negro. Ela quer consultar com um cardiologista. Ela vai passar por um clínico geral, pelo próprio celular ela vai ter a senha dela, ela vai olhar no celular, vai consultar primeiro com um, um clínico geral, e depois o clínico geral vê se ela, se ela quer mesmo, vai, vai ter para consultar com um cardiologista, ele já vai agendar para outro dia, outro dia pelo celular ela vai entrar, o médico vai atender ela pelo celular, vai dar receita, vai dar testado se precisar, isso é o nosso grande objetivo na região. A gente está para investir, a gente já está estudando em Mafra para montar mais um, uma ou duas farmácias, a gente já está estudando o local para Ver, hoje a gente estava a manhã inteira com um dos sócios vendo o local e a gente como quer expandir, entendeu? A gente quer expandir, então a gente está isso para ajudar o povo mafrense, o povo unigrânse e, na verdade, todas as outras cidades que a gente tem laboratório também, né? Tá certo, essa seria a minha, minha pergunta também. O que, que teria de, de, de, de lançamento? São é, bons lançamentos que você falou e essa questão da telemedicina é algo que tá, a pandemia veio aí, mostrou que é possível e é um grande. Futuro de mercado, essa, essa rapidez onde você está, você poder ser, ser atendido. Meus parabéns por essa iniciativa. Então, obrigado. E como eu digo, a gente está para investir e evoluir. Né? Então, é como sempre, a gente sempre fala com os sócios, a gente ajuda as prefeituras, peço que as prefeituras reconheçam a nossa empresa também, que a gente está para somar, né? a gente está para somar, para ajudar a população, para acabar com, com essas filas de SUS. Né? tá certo. Alguma pergunta que você gostaria de responder, que eu não lhe fiz até o momento? Não, acho que era isso aí mesmo, Douglas. Muito bem, Alessandro. Agradecer a você, a sua equipe. Eu frequentemente tenho ido lá no laboratório para fazer exames de, de, de sangue. Estou tentando emagrecer aí. E aí eu já fui algumas vezes lá fazer o exame para ver como é que está os meus gráficos de saúde, de sangue. E sempre muito bem atendido. A tua equipe sempre muito profissional Parabéns para você ali, eu fico o meu abraço ah, a equipe né, de vocês, a farmácia, ainda não fui lá, mas vou lá conhecer a farmácia não, agora. As, as portas estão abertas aí, né, com atendimento, Quando eu falei para ti, a gente, a gente molda, a gente treina os funcionários, tudo para ter um, uma boa coleta, uma boa recepção. Né, para o paciente não sair reclamando. Né? Isso é o nosso objetivo. A gente faz um treinamento antes e, é, falei como eu falo para ti, a gente está aí para atender bem, né? fazer uma coleta boa, vender bem na farmácia, o melhor preço da farmácia, de exames, né? é, da farmácia, desculpa, dos remédios ali, né? tem tudo que é tipo, a gente colocou uma co conveniência também ali, se a pessoa precisar de alguma coisa, tem conveniência também. Né? E é isso aí, Douglas. Muito bem, sucesso sempre, seja sucesso aí e que o sucesso venha cada vez mais para você. Hum. Nosso muito obrigado para você que é a nosso amigo que está nos acompanhando, que quer é conhecer um pouquinho mais a, as empresas. Na descrição do vídeo aqui nós colocamos a farmácia, os laboratórios de Mafra e Rio Negro, os dois principais para você conhecer quais são onde estão. E também a, a empresa Vigilância, os contatos para você poder conversar, com o nosso amigo aqui, o nosso cliente, que hoje nos prestigia aqui com a sua presença na redação do Mix, Batemos esse papo, então fica aí para você conhecer um pouquinho mais. Agradecer você mais uma vez e toda a sua equipe. E obrigado a você, Douglas, por receber a gente na rádio Mix aí. Tá certo. A gente fica por aqui e volta a qualquer momento com muito mais informação.